Olá! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Pronto, tô aqui. tô aqui para conversar, tô aqui para trocar ideia, estamos aqui para fazer uma live, né? Tranquilo. Só que hoje vai ser uma live diferente, né? Hoje eu vou, vou fazer uma, uma live breve. É, que eu ainda tenho uma pessoa para atender depois da, depois da live, né? Eu vou fazer, então, uma, uma live breve para vocês. E como eu vou dar o curso agora nos dias 14, 15 e 16 da Energia Fria Vibracional Curadora, eu vou explicar, porque o pessoal tem muita dúvida ainda, perguntar, -me o que que... gente, desculpa que meu cabelo está estranho, eu estou tentando ajeitar ele, e ele fica caindo de um lado e cai do outro, mas tudo bem. Ele é assim mesmo, ele é rebelde. É igual a dona. Então, uh, eu vou explicar para vocês como eu vou dar o curso, né? De energia fria vibracional curadora nos dias 14, 15 e 16. E de cortesia eu vou dar a adestesia magnética básica, né? Que eu estou oferecendo. E eu gostaria que vocês participassem, perguntassem a respeito, né? De, do, daquilo que vocês têm interesse de saber sobre essa energia maravilhosa na qual eu fui iniciada a, em 85, no ano de 1985. Eu vou contar assim de uma forma breve... A minha história para assim, bem brevemente para vocês entenderem como que isso funciona. É, eu na época dava aula, era professora, dava aula na, na minha época, né? Era colegial, era segundo grau, depois foi mudando. Agora é ensino médio, né? Que eles dizem eu vou ficar mudando a nomenclatura, mas a condição é a mesma. Eu era professora, dava aula muito alegre, muito feliz em 85, tinha me formado em Sociologia, em Ciências Sociais e Política. E hoje eu quero distância, porque senão eu parto para a briga. Eu, ainda, eu não deixo de ser uma pessoa bem politizada. Né? Mas é uma coisa que eu prefiro ignorar um pouquinho, porque me revolta muito Todas as condições que nós estamos passando, essa situação dos nossos parlamentares, são pessoas, sabe, se política fosse boa, fosse não remunerasse tão bem a eles com o nosso dinheiro, eu acho que eles não iam querer ser políticos, né? Eles não iam querer, de jeito nenhum. Se eles são, é porque eles estão muito bem pagos por nós. Com o nosso suor, com o nosso salário, com o nosso trabalho, né? Ficam brigando para chegar lá, para ver quem vai chegar primeiro, né? Para encher mais o bolso deles. Então eu prefiro já nem comentar muito, porque aí eu começo a me empolgar e eu vou longe. E aí, dando aula e tal, dava lá numa escola, aqui perto, numa delas, né? E em Santana e um dia eu, eu recebi o chamado, eu recebi, desde criança eu sempre fui muito intuitiva, eu tinha evidência, eu tinha facilidade em curar as pessoas, curar assim, a pessoa falava, tô com dor de cabeça, e ela fazia assim na cabeça dela, a pessoa melhorava, acabava a dor de cabeça. Então acontecia essas coisas e eu achava tudo isso muito natural, e realmente é natural, né? Cada um tem dentro da sua natureza algo importante. E num, num belo momento, eu aqui em casa tendo alguns conflitos, veio assim na minha cabeça, chegou o seu momento. Engraçado, né? O chamado acontece, você não sabe como. Ele acontece de uma hora para outra. Então, veio assim, cheio na minha cabeça, chegou o seu momento. E eu não entendi o que era aquilo. Eu falei, ah, um pensamento bobo que passou na minha cabeça. Mas, na realidade, não foi um pensamento bobo que passou na minha cabeça. Foi um aviso, foi um pedido e foi uma imposição. E naquele momento, eu, eu senti uma coisa estranha, mas eu não sabia explicar e eu Tentei deixar para lá e no dia seguinte começaram a aparecer muitas, assim, aos poucos foram aparecendo situações inusitadas de pessoas assim. Sabe que se quero meus amigos de repente se transformaram em inimigos, mas um inimigo não declarado e eu comecei a perceber a maldade nos outros e, e eu podia ter fugido, bem, uma série de coisas. E nesse meio tempo, nesse meu chamado que aconteceu, eu chegava perto, tinha uma inspetora de alunos né, lá, lá na escola, que a gente, eu conversava muito com ela, ela tinha muita dor nas pernas, mas estava acontecendo já uma série de outras coisas. E ela dizia assim para mim: Nossa, Armin, quando você chega perto de mim, tem uma coisa muito estranha. Eu tenho muita dor no joelho. Você sabe que eu não consigo subir aqui as escadas para ver os alunos lá em cima. E você chega, quando você coloca a mão no meu joelho, acaba a dor. E eu tenho sensação de que eu quero andar, eu vou andando e, e não me dói. É uma coisa assim, impressionante. O que, que você está fazendo? Eu falei nada, não estou fazendo nada. Eu não sei. Mas na minha cabeça já estava rolando uma série de coisas. Nesse meio tempo também, aconteceu outra coisa inusitada comigo que eu vou contar pela primeira vez. Tinha lá uma, uma imagem de Cristo né, na cruz. Uma cruz com Cristo. Aquilo, aquilo me pareceu algo tão horrível, tão tenebroso, uma coisa tão pesada, que eu só olhei para aquilo e eu falei, nossa, essa imagem é de tortura. Essa imagem não é Jesus, essa imagem é do mal, essa imagem é para levar as pessoas, induzir as pessoas para se encherem de culpa. Aquilo começou a vir na minha cabeça. As pessoas vão se encher de culpa, as pessoas vão, vão falar, nossa, ele morreu por minha causa e me arrepiava inteira, me fazia muito mal. Essa foi uma das coisas e, de repente, outra pessoa começou a mandar uma energia muito de magia mesmo, pesada por cima de mim e naquele momento parece que tudo desabrochou e a coisa veio, veio com tudo e aconteceram muitas coisas, essa brincadeira de auto-iniciação levou praticamente um ano e uma das vezes né eu perdi daça, eu estava lá no meu quarto que era onde eu me refugiava, eu ia, dava aula, voltava, entrava no meu quarto, lá eu ficava. Então a única saída que eu tinha era dar aula e voltar, lógico, fazer umas compras, algumas coisas, mas a minha cabeça era como se a minha cabeça não estivesse acompanhando o meu corpo. Eu tinha de vez em quando essa sensação que a cabeça pensava uma coisa e o peito pedia a outra, depois que eu fui entender que era o timo abrindo, né? E a, mais, a maior dificuldade que tinha não era a abertura do timo, mas era a, abertura, uh, era a abertura de outra coisa, né? E que outra coisa era essa? Agora que eu vi que o pessoal está escrevendo. É, é, é, era uh, ainda a cabeça racional, cheia de condições, cheia de traumas, cheia de, de, de ideias... Mesmo sendo uma pessoa mais aberta, sendo uma pessoa, sabe, que acompanhava todo mundo, não, não, não tinha aqueles... Mas os traumas eram meus, não era o que eu via nos outros, mas era o que eu tinha dentro de mim. E numa dessas vezes, eu estava no quarto... Em estado assim, todo, meio para lá, meio para cá Porque de repente eu era levada Tudo isso teve um processo, tá gente? Não foi assim de uma hora para outra E eu tava lá no quarto, eu abri os olhos e vi um homem alto Maravilhoso Mas assim, como eu tô vendo você, sabe? Aqui o espelho, eu tô vendo, eu tô me vendo aqui no Face eu, eu, Como eu, uma pessoa, eu vi mas muito alto, bonito, e uma pessoa séria. Eu fiquei meio assim, né? Sério, nunca foi muito séria. Aí eu vi lá, eu olhei, ele virou para mim, ele falou assim, você não está só, mas você tem o seu hum. livre-arbítrio. Você pode entrar nesse caminho ou você pode sair dele se você sair a escolha não vai ser aqui para que que você veio para cá a escolha vai ser uma escolha terrena agora se você resolver que vai entrar nesse caminho que foi por esta razão que você veio aí você vai ter todo o nosso amparo e a nossa proteção. Eu falei, mas quem é esse homem? Eu tô vendo ele, tô misturando imagens. Para mim, era uma imagem, sabe, inatingível. Eu não conhecia, eu não conhecia a fraternidade branca, eu não conhecia nada. Aí eu olhei, olhei, tá ah, bom, passou. E foram acontecendo muitas outras coisas. Eu fui levada a conhecer as trevas, fui veio uma, uma preta velha, ela falou para mim, filha, você vai ter que conhecer tudo para poder saber o que existe aqui nesse planeta, as coisas que estão, que existem, então nós vamos descer Vamos descer muito e aos poucos você vai subindo, mas não tenha medo, você está amparada. Mas você vai ter que saber com quem você está lidando daqui para frente, porque vai ser uma guerra do bem contra o mal. Você vai ter que aprender a acreditar que o bem existe e que você tem essa força do bem, né? Mas primeiro você vai ter que conhecer. E fomos subindo e realmente existe esse mundo terrível dos reptilianos e outros mais ferozes ainda, e, mas era, era distante. Eu via, mas eles não me viam. Eu olhava e, e era uma coisa assim muito estranha. Em alguns deles é, era, uma, sabe, gente, era uma imagem assim muito triste. Até chegar num umbral, né, que era menos menos mal, onde ainda tinha uma escolha para poder sair dali e nós chegamos, quando chegamos lá em cima novamente eu pensei que eu tivesse andando em nuvens, era um campo de estrelas maravilhosos e eu estava andando ali e ela falou, agora você está entregue, tá bom. E nesse meio tempo foram acontecendo muitas coisas que eu não vou revelar agora e numa dessas situações, eu fui no Congresso, eu vou até citar de quem que foi, naquela época, em, 80, em 87, 88, lá na USP, que era a Carmen Balesteros, que ela já mexia com a Fraternidade Branca, e alguém falou assim para mim, por que que você não vai lá e não fica conhecendo um pouquinho desse mundo, não sei o que, não sei o que, e fui. Quando eu cheguei lá, eu entrei assim, na, lá na recepção, foi na sala da USP, de, no anfiteatro da USP, eu entrei assim, eu vi uma série de quadros, e num dos quadros, quem eu identifiquei, aquele homem que eu tinha visto aqui, que era o Mestre Moria. Eu falo nele, eu me arrepio. E sempre fui muito ligada ao Arcanjo Miguel, a todos os arcanjos, mas principalmente a Miguel. Muito. Isso era uma coisa minha já desde criança. Quando eu via, assim, era um pintor, né, na época, muito conhecido. E, e ele pintava os mestres ascensos. Boa noite, Regina. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos que estão aqui. Eu estou tão empolgada falando que não estou nem respondendo. Então... Nesse meio tempo, eu fui lá correndo, comprei duas figuras, falei, vou mandar fazer o quadro. Eu tenho até hoje o quadro, é maravilhoso. E a partir dali eu comecei a perceber esse canal e a minha ligação... A ligação que ele colocou minha com ele, uma vez eu perguntei para ele, que todo mundo falava assim, porque o mestre San Germain, ele foi o conde de não sei o que, ele foi isso, foi aquilo, e o mestre não sei o que, o Seraphis Bey, o Confúcio, isso, e o cada um foi, e o mestre Moria foi não sei, foi Pitágoras. Aí um dia, eu já estava tão íntima dele, ele, ele é sério, ele é bravo, ele sabe que eu sou meio pancada, que eu fico, né? Que eu fico, que eu sou muito assim doidinha. Mas ele, quando ele, ele dá para ser rígido, ele é. E ele fala: agora você vai assumir o que você fez, né? E numa dessas, eu perguntei para ele assim: o senhor foi Pitágoras mesmo, mentalmente, né? Aquela conversa mental. Ele virou para mim e falou: o que você tem a ver com isso? Não interessa pra você quem eu fui ou deixei de ser Eu tô perguntando pra você quem você foi Desse jeito, gente Eu sou Acabou Eu nem sei Você sabe se eu já estive aí no planeta Terra? Aí eu peguei e virei e falei assim Se não tivesse, como é que você tava me protegendo? Ele nem respondeu Eu não ouvi mais nada Eu só desliguei Então, gente A partir dali eu parei de ter a curiosidade de saber essas coisas. E eu entrei naquilo que eles me proporcionavam, que era energia fria vibracional curadora. E quando eu entrei, que levou quase uns dois anos, eu fui apresentada assim, como eu estou falando com vocês novamente, mas sem ver imagem. São imagens holográficas, iluminadas que vão mudando um pouco aos pleiadianos E desses pleiadianos é que vinha a energia fria vibracional curadora. Entendendo? Era através deles que vinha. Então, eles são curadores. Eles estão, eles são várias, eles têm várias vertentes. Agora eu vou começar a contar um pouquinho a respeito deles para vocês. Coisa que eu nunca fiz. E também o que eu tô falando, eu não li em lugar nenhum, tá? Eu tô, cantando, eu tô contando pra vocês o que vem pra mim diretamente por um canal. E que me dá essa energia maravilhosa que o corpo, uh, né? Ele, ele ondula verdadeiramente. E acontece uma série de vibrações. E hoje eu não posso mais trabalhar sozinha nisso, né? Tem, tem que espalhar para muita gente, porque essa vai ser a medicina energética do terceiro milênio, que já é. Bom, e aí eu comecei a, a, a ver imagens holográficas, e parecia que eu tinha essas imagens holográficas. Quando eu falo de holografia para vocês, é porque eu já vi no meu corpo essas imagens holográficas. Adentrando nas minhas células, adentrando no meu corpo e fora. Então, venham todas elas em figuras geométricas. São imagens geométricos, geometria total e, e que tem movimento e que radiam outras, uh, outras luzes, vamos dizer, então, eles irradiam dessas imagens holográficas, essa força de luz que vai cruzando o corpo e que vai vindo e cruzando o planeta, adentrando pela malha, em volta do planeta, adentram, eles fazem toda uma viagem sempre com formas geométricas, não existe símbolo, não existe palavras, não existe nada, existe luz e som. E eles vão adentrando, e à medida que eles vão adentrando, eles vão consagrando a cura a cura mental, a cura física, seja lá qual for, cura que for, eles vão fazendo. E foi me dito que eu, né, era uma das, era uma das pessoas escolhidas, que eu vim para isso, para poder. Passar isso para o planeta, para poder passar isso para as pessoas. E aos poucos foram vindo os recados, agora pleiadianos. Quais foram esses recados? Primeiro, existem vários grupos pleiadianos, não existe um só. Existem pleiadianos que estão na sétima oitava dimensão, na sexta, dependendo do... do, do do, do, do despertar e do que eles estão fazendo, é mais ou menos igual a nós aqui. Assim, por exemplo, nós estamos aqui ainda na terceira dimensão, não é isso? No entanto, se você é, observar, muitos de nós já não estamos, eu não estou mais na terceira dimensão. Já estão na quinta, outros estão ainda na quarta, que é praticamente igual à terceira. Uh, outros já estão na sétima, outros já estão na oitava dimensão, são raros, são, mas são às vezes até grupos fechados que estão nessas dimensões e que estão segurando essa malha do nosso planeta, irradiando luz para o planeta, porque senão já teria detonado tudo. E eles são assim também a energia fria vibracional curadora para de para de para ser mais compacta aqui eles estão da 12 ª dimensão entre a 11 ª e a 12 ª dimensão ah, tem os arturianos também que ajudam bastante mas o, o, o foco é pleiadianos que já atuavam com os atlantas na época dos atlantas eles já estavam juntos e eles têm base aqui até nas nossas malhas, como se fossem pontos, uh, uh, como se fossem pontos, uh, sabe, nessa rede, eles têm alguns pontos de luz e eles já estão nessa dimensão. São seres estrelares, são, porque eles já têm uma grande luminosidade, eles, eles têm formas geométricas, eles são holográficos, eles não precisam de nave para vir aqui, não precisam, porque quando usar a nave ainda não está, né? Igual aqui nosso planeta, ficar mandando foguete para não sei aonde, para não sei aonde, é bem só para especular, é, é bem diferente. Eles não precisam disso, eles já irradiam a imagem e eles vêm. E pronto, e canalizam. E nem sempre eles podem entrar na nossa atmosfera, porque é muito carregada. Então, por isso que existem os pleiadianos, que estão numa dimensão um pouco mais pesada, que estão, por exemplo, numa sétima dimensão, e eles já podem entrar. Eles estão na nossa malha neural, entendeu? Malha neural também, mas estão na nossa... Na, na, na malha terrestre, do globo. Então, esses podem vir e eles têm base. Agora, esses, eles vêm mais para estudar a gente. Mas nós temos o livre-arbítrio, eles não interferem, eles não julgam, eles não estão nem aí com isso. Eles estão simplesmente estudando o ser humano. E tem outra coisa, gente. Os mais evoluídos, eles já têm a sensibilidade do amor. Esses que estão ainda na sétima, na oitava dimensão, na sexta, sexta não, mas da sétima, pra, por volta da sétima dimensão, esses estão mais na tecnologia. Não que a tecnologia não seja importante, é muito importante. A, a Florinda está falando que já viu um desses. Mas é, a tecnologia sem amor, Desvirtua, que é o que está acontecendo atualmente aqui no nosso planeta. Vocês vejam bem, nós estamos isolados, não é à toa. Hoje, nós, eu estou abrindo um parêntese. Hoje nós estamos isolados por uma simples questão. De aprendermos a nos amar. De despertarmos alguma coisa dentro de nós. E a maioria não está enxergando. A maioria não quer ver. Mas tudo bem, vamos continuar. Então, muitos deles ainda estão querendo se informar, se informar, olha a palavra, do que é o amor. Mestra, fiz a iniciação da energia fria, Regiane Silva. Foi sensacional, sem palavras, lindo, lindo, lindo. Gratidão, gratidão, gratidão. Não sou eu quem nesse, eu sou só uma ferramenta, né? Mas uma ferramenta direta. Então, gente, eles vêm, é, e, e, eles estão interessados em, em pegar, sabe, o cardíaco nosso, em sentir, não é pegar, é sentir a vibração do cardíaco, esses que estão numa sétima dimensão, que podem atravessar essa malha, e, e, e, e, e, e ver o que radia eles têm condições como o raio X porque o que para nós é palpável para eles é holográfico e o que está que acontecendo com, nós, com o ser humano né em relação aos Pleiadianos né nesse sentido e eles ajudam na cura viu eles ajudam porque eles estão numa matéria eles estão numa eles estão numa densidade mais pesada então, como a densidade deles aguenta o plane... aqui a força, eles têm interesse em ajudar, tem na cura, mas eles ajudam de uma forma técnica. E nós usamos isso também na energia fria e muito, viu? E muito. Então, nós usamos a vibração do amor, que vem dos que estão numa décima segunda dimensão, para mexer com, espiritualmente, mexer, abrir, desabrochar, como precisamos dessa energia mais densa que vem da Terra e vem junto com essa tecnologia para poder irradiar a cura em nós, tá? Mexer com os chakras, mexer com todo o nosso corpo astral. Essa iniciação pode ser feita pela internet. Olha, estão pedindo para mim, gente, olha, ontem até de Portugal eu recebi o Felipe, uma pessoa eu, e tem vários em Portugal querendo. É o que eu digo, como que eu posso iniciar pela internet? Eu estou pesquisando, eu estou entrando em contato com eles, né? Estou pedindo para eles me inspirarem, mandar alguma mensagem, porque eu vejo bem no visual também como uma tela, às vezes, né? Desses que estão mais próximos, vem como uma tela, alguma coisa assim, caso eu possa fazer isso. Então, eu tô esperando, eu tô tendo essa, esse contato para ver se eu posso fazer. Por enquanto, eu não, não, não tenho uma resposta para dar. Bem, mas enfim. Esses são muito necessários, porque eles estão muito dentro da nossa, eles conseguem atingir a nossa vibração. Agora, os que vêm com aqueles filetes de luz, verde azulada, é um azul esverdeado, sabe aquela cor de piscina, meu turquesa, aquela cor maravilhosa? Mas esverdeado. Se vocês forem lá no meu Face, na capa, eu tenho a capa, ali sou eu recebendo foi uma, uma aluna, uma pessoa que foi fazer energia fria comigo e ela foi bater uma ela foi filmar a pessoa que estava deitada no chão recebendo a energia fria e de repente parou de filmar e bateu a foto e quando ela chegou na casa dela, ela perguntou a mim você mandou alguma foto para mim? Eu falei não ela me mandou aquela foto, é o meu perfil eu estou olhando irradiando energia fria e está todinho dentro de uma luz verde e eu pus lá Ninguém, a maioria não sabe disso, mas é onde está na minha capa. É uma foto. Depois vocês vão lá e pesquisem, vocês vão ver. Tem o meu perfil, tem essa parte assim e está todinho marcado. Aparece de, Até a minha, a minha cicatriz aqui aparece. Mas voltando. Ah, eles atuam dessa forma. Agora, os que estão já num campo onde eles vibram o amor... Eles vibram o um amor. Eles que seguram todos os demais aqui. Mas entrar em contato, em conexão com eles, por exemplo, é só eles que entram quando existe essa possibilidade. Eu cheguei, gente, eu preciso confessar isso, eu cheguei a levitar duas vezes na época. E naquele momento eu estava em conexão com eles. Porque eu não poderia, é, é, é tão leve que perde a força da gravidade e a pessoa sobe de uma forma maravilhosa. Então, é quando existe assim, você perde o peso energético, o teu peso energético é super leve, então... O corpo caminha sozinho. E quem faz a iniciação sabe disso, porque já naquele momento da iniciação, a pessoa já vai perdendo esse peso energético e o corpo dela começa a entrar nessa nesta vibração, nessa frequência de luz, mas principalmente de som. O som é que eleva, né? É tão forte isso que a pessoa não percebe. E a recomendação né? que nós precisamos, a partir de agora, compartilharmos um com o outro. Nós precisamos, a partir de agora, esquecermos a competição. A vida está ensinando para nós. Saiam dos atributos religiosos. Creiam naquilo que vocês têm dentro de vocês. Nós ainda precisamos, sim, da medicina da Terra. Ela é extremamente importante, porque as nossas doenças vêm das células deformadas aqui do nosso planeta. Vocês entenderam? Nós temos que ter médicos daqui. Porque são somatizações traumáticas que trazemos há muito tempo. Já vem dos nossos antepassados. Já vem da memória deles, que é onde eu mexo, mexo com o registro da memória celular. Né? É, a gente chega lá no fundo, eu consigo chegar na raiz do problema. Da onde vem aquilo? E nós vamos transmutando aquela energia... Oi, Messi, tudo bom? <risos> tudo bem com você, Messi? É, nós vamos transmutando aquela energia. O Messi também já fez o curso comigo, ele é iniciado também, né? Mas em, em radiestesia, energia fria está maravilhoso agora, viu, gente? Até me ajuda. Então é, nós precisamos dos médicos daqui, porque eles estão usando. Tudo que tem aqui os minerais, a fonte que, que é oferecido pelo planeta Terra. Porque essa fonte faz parte da nossa, do, do nosso sangue, né? Oi, Fagner, tudo bem? O Fagner também é outro iniciado, também fez a radiestesia. Que bom que vocês estão chegando, né? Sim, estamos juntos. Olha lá, estamos mesmo. A força, a união é tudo. E... Essa força que, que vem, né, que vem deles, ele diz assim, ele às vezes pergunta, a gente entra lá, né, bate uns papo meio, eu preciso prestar muita atenção, tá muito desligada de tudo, aliás, eu ando tão desligada de tudo, que eu, daqui a pouco eu não sei para onde eu vou, mas eu preciso ficar na terra, meu pé tem que estar tá na terra, bem raizado, né, então é uma informação que eu tenho, para não me deformar também, é... É assim, os médicos daqui, eles trabalham por cima das doenças aqui, mas eles recebem essa ajuda também, essa ajuda informativa que é muito necessária. Por que, que é necessária? Porque nós estamos aqui, as nossas células, o nosso sangue, tudo que habita o nosso corpo, que vem através do sangue, está aqui na Terra. É, os minerais, ah, os... Enfim, todos os elementos necessários para nós. Só que o homem, ele está começando a colocar tanta poluição, tanta memória negativa, tanto interesse financeiro, tanta coisa ruim, que quando ele prepara quimicamente aquele, aqueles remédios alopáticos, eu ainda sou meio alopática em algumas coisas, por até... Por informações, né? Eu não uso muito, eu não uso praticamente medicamento nenhum, mas se, se preciso for, eu até uso o alopático. Por quê? É, está tendo energia só financeira. Os próprios laboratórios estão, sabe, deformando cada vez mais isso pela energia financeira, então isso também está começando virar problema mas por exemplo a essa a chikungunya, a chikungunya eu a aí o a, a, a Covid-19 ela, ela veio aqui da terra não veio então vai ser na terra que é a que vai encontrar a vacina são os elementos os próprios cientistas a, a própria os próprios laboratórios esses é que vão encontrar a vacina a hora que chegar a vacina para isso vai vir um outro pior pode marcar porque o problema não está na COVID, o problema está em nós. Nós ocasionamos isso. Ah, mas não foi o chinês, ele foi apenas uma ferramenta, uma ferramenta que se sujeitou a isso porque está na energia deles. É aquela energia. Mas por que que nós entramos nessa copilação, nessa nessa coisa toda? Porque nós também vibramos nisso. Então os pré-adianos dizem assim, é chegado o momento. Ou vai dessa vez, ou não vai prestar para mais daqui 20 anos. Ou o ser humano muda, ou ele vai ser tirado e vão vir seres muito evoluídos aqui. Alguns já estão vindo, mas não é a maioria. Esse negócio de falar cristal, índico, não sei o que, tudo bem, tudo bem. Mas são poucos. São raros. Sabe por quê? Porque eles estão vindo através de pessoas com a memória ainda congestionada. E não dá. A energia não encaixa, gente, não encaixa. Ah, eu estava um dia conversando com meus alunos a respeito disso. E eles falaram, Mas Armin, como eram os seus pais? Meus pais. Eu sou de origem de, filha de armênios, né? Sou nascida aqui. Meus pais casaram aqui. Mas o meu pai passou pelo genocídio. Ele conseguiu sair da Armênia, depois mandou trazer os pais dele. A minha avó paterna era de uma força. Eu conheci, conheci muito pouco ela. Ela morreu quando eu tinha menos que 5 anos de idade, mas eu lembro bem dela, assim, da expressão do cabelo. Ela fazendo um pão gostoso em casa que faziam aquele pão bem fininho, né? E depois enrolava com queijo e tal. E ela fazia quentinho pra gente. E disse que ela, ela, que ela era uma massagista sem nunca ter feito o curso de massagem e ela punha ossos no lugar. Numa, numa força só que ela fazia, ela punha, ela tocava as pessoas, as pessoas curavam. É, minhas primas mais velhas né, elas falavam, nossa a vovó tinha uma sabedoria fora do normal, é, era uma pessoa de muita luz e ela me acompanhou durante muito tempo. E olha, quando ela desencarnou eu não tinha nem cinco anos, eu me lembro disso. E, e foi uma... então já tá no sangue, já tá na ancestralidade, né? É, eu eu não, não peguei a parte do meu pai, apesar de que meu pai também era um curador, ele curava mais, é, por exemplo, qualquer problema que tinha, as pessoas iam lá, falavam com ele, ele era muito inteligente, ele ajudava muito a pessoa, como se fosse um psicólogo também, né? Isso da família do meu pai foi muito forte, da minha mãe, relativamente, foi forte, a minha avó era... Mas quem foi muito, quem era muito evoluído era meu avô materno, esse era. Mas ele era uma pessoa mais calada, porque minha avó não dava conta, ele não dava conta da minha avó, né? Ela era muito matriarcal. Mas, enfim, existe uma, alguma coisa na minha origem? Sim, existe. E essa, e essa coisa, ela se manifestou através de mim. Então, gente, eu explicando um pouquinho para vocês a respeito disso, uh, eu concluí o seguinte, nós não estamos aqui por acaso. Procurem médicos, por exemplo, eu trabalho com energia fria, o Messi está aí, ele sabe disso, o Fagner também está aí, ele que está falando para fazer uma visita, tenho muita gente que tem a formação, mas nem todos conseguem chegar naquele ponto da aplicação. Por porque? porque eles vão como curiosos. Você, qualquer pessoa pode vir, desde que ela venha por, venha por inteiro fazer o curso. Desde que ela venha sem, sem ter nenhum vestígio de interesse, Aí ah, não é preciso descobrir para depois ensinar o outro, ganhar dinheiro, fazer isso, fazer aquilo, não. Ela precisa vir inteira, pensando no seguinte, eu vou ganhar com isso? Vou, mas eu preciso doar. Eu preciso doar, eu, eu quero sentir essa energia em cada partícula do meu corpo Em cada átomo, em cada molécula do, lado do meu corpo E Não está nas células, está muito mais do que nas células né? É como aquela pessoa que foi fazer medicina e ela fez o juramento de, de hipócrates né? e não de hipócritas porque tem muitos médicos que fizeram, eu pelo menos conheço, né? De hipócrita. Agora, aquele que fez o juramento de hipócrita, de, de hipócrita. Ih, agora fiz a confusão aqui? Esse é o verdadeiro. Esse doa. Esse ele não sabe, ele sabe lidar com todo mundo. Oi, Célia. Oi, Sorocaba. Tudo bom com você, Célia? Então, esses são verdadeiros. <risos> Então, quando você for fazer, caso você vá, vá aberto, vá limpo. É verdade, as pedras chegam a mudar de cor. Ah, eu lido com cristais, gente, pelo amor de Deus, aqui. Se eu pegar na mão esse cristal, ó, olha o que ele faz. Eu, eu tô segurando, ó, o cristal. Ó, olha isso. Não é exibicionismo, não. Sabe por quê? Porque existe uma força chamada força magnética e eu já estou nessa força. Quem trabalha com a energia fria, quem trabalha com a radiestesia magnética imantada, não precisa de imã não. Oh, quando você põe isso na pessoa, imagina a cura que isso faz. Nós, ele é a nossa sustentação, nós precisamos, ele que dá a sustentação para o planeta. Imagina para o nosso corpo, você põe essa turmalina, por exemplo, você pega a turmalina, você põe, ó, eu não estou brincando, ó, ó, você põe a turmalina na pessoa, ela limpa tudo, tudo que está congestionado, até as melecas, aquelas merdas que ela tem lá dentro, tira tudo, Então, mas você precisa confiar. Você precisa acreditar. Então, quando você vai fazer o curso comigo, gente, elas não param na né, minha mão. Elas, elas eu, eu quero segurar, às vezes eu tenho que pôr força. Ó. Eu tenho que vai de cima para baixo, de baixo para cima do, do contra. Ela muda de cor, ela. Vocês não têm ideia. Vocês não tem, É só fazendo lá. O, o pêndulo, a mesma coisa, para radiestesia. Já trabalhei com cristais e deixei sabe por que que deixou porque a pessoa para trabalhar com cristal precisa respeitar precisa pegar esse cristal sabe como vocês tratam aquele cachorrinho que vocês gostam que todo mundo gosta aquele gatinho aquele bichinho gente ele é um elemental que tem vida eles têm vida ó ó aí você fala assim não ah, que ela está segurando de baixo para cima tá então eu vou segurar de cima para baixo ó Ó. Ó. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo isso? Ó. Então, ele levanta. Se pegar uma turma, uma pedra dessas, ela levanta assim na mão, ela senta e cria barreira. Ela não deixa ninguém se aproximar de você que vai te fazer mal. Então, elas te protegem. Elas te dão vida. Elas cicatrizam. Elas param com qualquer tipo de. É, de hemorragia. Eu não tenho medo de pegar a Covid, eu não vou pegar, porque eu estou protegida, eu estou rodeada dessa, dessa luz, dessa frequência deles. Vocês entenderam? O cristal, ele veio do sol, ele, ele, ele se desprendeu, ele, o meteoro que acabou formando o nosso planeta, gente. São as pedras, são os cristais, não tem... Quem entra nessa sintonia com a energia fria, vibracional, curadora, a radiestesia magnética imantada, tá com tudo. Mas venha, caso você queira fazer, mas venha com fé, venha com confiança, venha acreditando que primeiro você vai fazer por você depois pelos outros, né? É, tudo bem, a pessoa, que bom que você adora, né, Vera? A Vera Marinho também, né, já foi, já, já esteve comigo. São pessoas que têm essa vibração de amor. São pessoas que respeitam o chão que pisam. Eu respeito muito o planeta Terra. Eu respeito cada cantinho, cada pedaço, cada... Sabe do nosso planeta. Eu sou incapaz de fazer qualquer mal à Terra. E são assim... É assim que nós funcionamos. As plantas, a mesma coisa. As pessoas vêm lá no meu consultório, que eu tenho, eu sempre tive, eu gosto muito de folhagem, de flores. Elas andam na minha mão, elas se mexem. Por quê? Porque elas estão vivas. Elas têm vida. E quem é que acredita nisso? Pensa que é uma coisa, uma porcaria para comprar e jogar fora, corta a rosa, faz aqueles buquês maravilhosos com a dor. Com a dor das flores e, e, e como aquela boiada que eles colocam lá, sabe? para dar cria, as galinhas, tudo lá, para dar cria, coloca tudo lá no puleiro de uma, de uma forma nojenta. Eles fazem isso com as flores também, com as flores híbridas, com não sei o que, com não sei o que. Não respeitam, é a forma de ganhar dinheiro, de faturar, quanto vai vender mais. As pessoas não respeitam o chão que pisam. Quando você começa a tomar consciência, entra nessa conexão com os mestres, entra em conexão com a Mãe Terra, com a Gaia, entra com a radiestesia, entra em conexão com os pleiadianos, com esses seres extras galácticos, com a frequência de som e a frequência de luz, a de som é muito mais poderosa, você não tem ideia, você não tem ideia. Das conquistas que você faz. Você não vai conquistar bens materiais. Vai, lógico, precisa. Nós estamos aqui na matéria. Como eles falam para mim, você tá na terra. E, e o, o Deus da terra, entre aspas, cuidado para não entenderem mal, é o dinheiro. É o dinheiro que compra tudo aqui. É o dinheiro. Não adianta negar. É o dinheiro. Lógico que não é uma divindade. Eu tô falando de outra forma. Então, nós precisamos. Nós precisamos respeitar ele, ele respeitar a gente e vir. Você não chama por Deus, né? Chama pelo dinheiro também. Ele vem. Mas acredita nele. Acredita. Mas você só vai acreditar no dinheiro quando você começar a acreditar em você e tiver confiança. Falar, não, eu não vou arriscar, eu vou fazer. Ué? se der certo Deus se não der a gente vão partir para outro tudo bem vocês entenderam nós precisamos mas não fazer dele o nosso primeiro objetivo vocês vejam bem com essa pandemia bilionários continuam bilionários continuam mas continuam como? continuam com coisas construídas não com Uh, o dinheiro correndo, entendeu? Não com, agora esqueci a palavra lá, que, que faz o giro de capital, não. É com o capital parado. O que, que adianta? É um castelo de areia, como eu falei com a monja, conversando com a monja, né? A monja estava falando sobre isso, eu peguei e falei, monja, as coisas que são construídas aqui, vamos olhar no no, no tamanho do nosso planeta, que é um, é, um, é, uma, é um ponto no é uma coisica no universo. Imagina aquela mansão que representa, o dia que der uma tsunami e vai embora. Aquilo é um castelo de areia, é um castelo de pedra, é um castelo de alguma coisa que foi feita de cimento e que não tem validade nenhuma. Para ter conforto, você não precisa ficar sozinha, sozinha numa casa imensa. Para ter conforto, você precisa se aconchegar em você. Não é isso? E é isso que as pessoas não entendem. É isso que a, maioria, a maior parte do ser humano não entende. Ele quer construir aquela mansão, quer construir aquela casa. O outro quer construir uma família com 80 pessoas lá dentro. O outro quer não sei o quê. Gente, quem quer tudo isso não se construiu ainda. Venha fazer energia fria, vou te convidar. Venha fazer a radiestesia magnética imantada. Vai ser agora. Inscrições abertas, agora eu vou vender meu peixe. Só para quatro pessoas. Uma delas já foi, já está fechado. A pessoa já fechou. Faltam mais três que eu comecei a anunciar. Uh, vai ser nos dias 14, 15 e 16, agora de agosto. No dia 14 é uma sexta-feira, vai ser das 5 até as 8 horas, onde eu vou fazer, vou elucidar um pouco, vou fazer, uma, vou, vou expor como que funciona, né? Vou mostrar para as pessoas como, como que é, o que não é, e vamos começar um pouquinho com a radiestesia. Eu vou dar os, o pêndulo, eu dou, e agora as apostilas não, né? Apostila eu, por um preço bem razoável, mas eu vendo. E o preço é só da energia fria e vocês estão ganhando a radiestesia, tem mais essa. E nos dias 15 e 16, que é sábado e domingo, aí é o dia inteiro. Aí começa às 10 e meia da manhã e vai até às 19 horas. É puxado? É, mas você aprende. Só não aplica e não leva para frente, Realmente quem não entra e não quer entrar nessa energia porque tem medo. Prefere aquela que põe a mão e que faz não sei o que, põe aqui para Vocês vão... Aguardem para vocês verem. Eu venho avisando isso há tempos. Há tempos. Chegou o um momento. Não tem símbolo, não precisa falar nada, não precisa fazer nada. É, é uma vez só, acabou. E aí você vai ser... Um praticante primeiro para você, depois para família, para quem você quiser. É muita coisa que faz. Vá lá no meu site, dá uma lida. Vão acompanhando minhas redes sociais, vocês vão ver que tem muita coisa a respeito disso. Tá bom? Pessoal, eu vou me despedir de vocês, porque ainda vou atender uma pessoa e Creio que a partir da semana que vem eu já esteja fazendo a live pelo Instagram. Acredito que seja pelo Instagram. O Fagner tá falando, é, é ótimo para todos. Gratidão transformador. A Florinda Armin, você faz esse curso à distância e é, é possível? Ah, de novo. Eu, então, é o que eu falei agora há pouco, né? Voltou a pergunta, a mesma pergunta. Vamos ver, eu tô, eu tô esperando a, a, alguma manifestação vai ter, se vai dar, vai dar para fazer a distância ou não. Vamos ver se der se der para iniciar pelo menos três pessoas um grupo de três ou um grupo de quatro à distância, eu, eu, vou, eu, eu, eu vai ter a resposta para isso, tá bom? Da radiestesia é mais fácil de dar distância, porque a radiestesia. Ela trabalha com pêndulo, tem os gráficos, né? Eu tenho os meus gráficos aqui. Tem a mão Venturium, que é a minha mão. A estrela de cinco pontas que eu tenho na palma da mão. Aliás, duas, né? Essa é minha mão. Eu já não vendo mais a placa porque me fez muito mal. Vendi durante muito tempo. E acabou me dando sério problema nas mãos que a pessoa às vezes usava, ficava me pensando em mim, me puxava energia, né? É lógico que a pessoa não tinha nada a ver com isso, ficava a, a, a moldar da a mão da de uma certa forma. Então, foi pedido para eu não fazer mais. Então, eu tenho aqui nos gráficos que vocês vão ter, que todo mundo vai ter essa, né, Essas, esses quatro, essas quatro mesas. Depois, eu dou, eu, eu dou a figura, dou tudo assim bonitinho, e vocês mandam Plastificar. Uma hora eu vou, vou ver se eu faço naquele material PVC lá, sei lá. Uma hora eu faço daquilo, mas tá muito caro, por isso que eu ainda não fiz. Então, gente, talvez a partir, mas eu aviso vocês, eu faço pelo Instagram, tá bom? Depois eu salvo lá pelo VGTV, lá eu. e aí, mas aí eu tenho a impressão que vocês também têm Instagram e vocês podem participar. Posso pedir para vocês? Gente, vão lá no meu YouTube, me curtam. Falta, olha, menos que 70 pessoas para eu chegar a mil. Aí nós vamos fazer pelo YouTube. Ah, e sabe o que, que eu vou fazer? A hora que eu fizer também no Instagram, eu vou sortear uma pessoa, eu vou avisar, eu vou sortear uma pessoa, vou atender lá ao vivo. Vou ficar eu com a pessoa assim, eu aqui, a pessoa aqui, a gente vai ficar conversando e como eu faço pela rádio, só que eu vou atender uma pessoa e pelo YouTube também, eu vou fazer isso, vou começar a sortear. Então, a gente atende tanto na energia fria, na radiestesia, como no registro da memória celular, para ver qual é a origem do trauma, do problema e tal, né? Por Vai, vai por, uma, por uma meia hora e o pessoal assistindo, vendo. Então, a pessoa precisa também se habilitar a isso. Vamos fazer todas essas mudanças, tá bom? Um beijo grande para todos. Entrar em contato comigo é o, é o 11 99675 5250. Daqui a pouco eu já ponho lá no, na descrição. 99675-5250. Eu estou em Santana. Vai ser presencial, bem pertinho do metrô, no meu consultório. Tá bom? Um beijo grande para todos vocês. E provavelmente a partir da semana que vem, Instagram. Mas eu aviso. Um beijo grande. Gratidão. Na paz, luz e harmonia. Até.